Oh, o cara matou dois cegos de galil e ficou com de life, mano. Oh, Vá se foder, mano. Na moral, velho. Dois caras cegos de galil e sem sai com, com, com, com de life, velho. Deus nos abandonou nesse mapa, velho. Beleza, ali! Deus está aqui! Deus nunca te abandona. O garoto forçado. Cuidado com o garoto forçado. Beitado, beitado, garoto forçado. O boizinho o TRK chegou. Essa stream é 100% Jesus, mano. Amém. 006. 8 meta.